Se este era o castelo desse mundo, então que raios é aquele outro castelo de gelo ali em cima? Será que isso vai fazer um outro cano que vai levar a gente pra outro mundo? Eu não sei, porque aquele mundo da fábrica parece ser o último, então eu não sei. Simplesmente flor de fogo de graça, exceto que na verdade é tudo engano. Não há nada de graça nessa flor de fogo, porque... Ela é obrigatória, porque a gimmick dessa fase, como vocês podem, obviamente, observar, é que você pode destruir uh, blocos de gelo e, yeah, essa, essa é a gimmick. Não vai deixar de ser diferente Por que eu tô desperdiçando uh, flores de fogo em potencial aqui? Eu não tenho ideia. Essa porta parece que, sei lá, foi retirada de algum RPG japonês. Simplesmente... Ok... Isso vai ser uma fase altamente baseada em quebra-cabeças, mais do que tudo, né? Isso. Tudo bem, para certa definição de tudo bem. Eu acho que eu já perdi algo importante, também conhecido como uma moeda, mas eu não tenho como afirmar. Isso, ok... Não chega a ser um softlock ainda bem, porque isso seria um softlock incrivelmente fácil de pegar e incrivelmente grave simultaneamente. Não seria se Star Select fosse uma possibilidade, mas não era ali. Isso foi definitivamente uma maneira de perder uma flor de fogo. E espero que o jogo nos conceda mais alguma outra. Oh não, não, para falar a verdade, eu segui pelo caminho correto pra pegar a moeda. Não parecia, mas eu estou simplesmente grato. De aleatoriamente ter ido no caminho correto. E então a fase simplesmente continua por aqui. Ok, dá pra ter uma noção melhor da estrutura. Oh, aquilo realmente não parece com algo que você pode escalar. Aquilo parece mais decorativo do que tudo, mas tudo bem. Essa porta é uma porta de saída, não é uma porta de entrada. Uh, bom de se saber. Eventualmente a gente vai apertar um botão e isso vai... Causar efeito. O quê? Eu não imaginava que eu fosse cair feito uma pedra estilo Mega Man na fase do Gutsman, mas eu certamente caí feito uma pedra uh, igual o Rockman na fase do Gutsman. Quer saber, pra falar a verdade, faz extremo sentido o Mega Man cair feito uma pedra naquela fase, porque. Porque. Rockman cai feito uma pedra. Eu, eu fiz essa piada em alguma das vezes que eu joguei Mega Man 1, porque eu sinto que, tipo, não fazer aquela piada é algum tipo de crime em algum país por aí. Ou pelo menos região. Seja país, seja estado, seja cidade... Bairro, vilarejo, ou qualquer outra divisão. Alguém... O que, que eu tô falando mesmo? Eu já perdi completamente a noção. Tô simplesmente enchendo linguiça enquanto eu estou observando os desafios diante de mim. <risos> oh, não! Finalmente, eu deixei falar o meu segredo que eu uso pra... ...ocupar... Pra comentar quando não tenho nada melhor pra falar Eu sei, eu falo como se não já uh, repetisse isso periodicamente Enfim, isso tá indo muito melhor do que eu imaginava Eu tô simplesmente uh, sendo bem cauteloso aqui Simplesmente é esse o segredo uh, de tudo que tá acontecendo E é por isso que tudo está indo tão relativamente bem Eu não tenho a menor ideia se é pra eu ir pra esquerda Vou para direita, então simplesmente vou para uma direção e algo vai acontecer. Flor de fogo! Yeah! Suspeitei desde o princípio. Ok. Eu posso ir para a esquerda ou posso ir para direita? Ok, eu não sei mais onde é para frente, onde é para trás, exceto que agora eu sei porque aquele midpoint deixou tudo bem claro e removeu todas as dúvidas envolvidas neste processo. Obrigado, midpoint, por... Oh, botão! Eu tinha esquecido completamente do botão. A propósito, incrível eu ter o dali. Quer saber? Não importa, porque a gente consegue uma flor de fogo aqui de graça. Ok, siga... O caminho onde o estado dos botões... So... Eu não estou simplesmente indo ao contrário, no lugar que eu já tinha ido antes, né? Sim. Eu tinha dúvidas, mas as dúvidas se tornaram certeza. Bom, é certo que agora... A ah, certeza se transformou em dúvidas novamente. Ok, tem simplesmente uma porta aqui e, e a gente vai seguindo. A gente vai seguindo. Eu estou completamente perdido, mas de alguma maneira eu estou conseguindo uh, fazer isso aqui perfeitamente otimizado. E é exatamente por isso que quando você não sabe... Pera aí. Oh! Ok, mais uma sessão de corrida e a gente pode nadar. Ok, tudo bem. Vamos saber. Bom, uma sessão de um terremoto está acontecendo, mas eu estou começando a achar que ele é completamente estético. Ou será que isso está indicando que o nível da água está subindo? Oh, é água congelante! Ok, agora eu entendo porque existe um motivo de preocupação e estresse aqui. Ok, não não seja congelado. Não seja congelado. Não seja congelado. Ok, tudo bem. Ahn... Uh... Ok, o fato da gente estar tá numa dessas sessões. Ok, não. Provavelmente aqui é exatamente onde a gente vai encontrar a moeda que a gente deseja. E vai ser fantástico. Ok, eu entendo porque eles deram uh, esse casco pra gente, mas. Oh, essa Panzer Plant está sendo a pior! Ok. Como eu vou. Cesse. Ou, oh, finalmente, aqueles inimigos ali foram utilizados de uma maneira uh, genuinamente perigosa. Parabéns para eles, e eu congelei. Ah, oh, isso vai ser um problema, porque... Lembra que eu tinha dito sobre a possibilidade de softlock? Pois é, ali foi uma tremenda demonstração do que acontece quando aquele softlock acontece eu acho que tipo eu não tinha nada possível para eu fazer ali naquela situação a não ser tipo não ser atingido a princípio isso oh, não não seja atingido assim eu preciso da flor de fogo tipo isso não Isto não é opcional Aí vocês dizem, Va, vai numa outra fase, pega um cogumelo, faz start select. E eu vou fazer isso se a necessidade aparecer mais. É, eu acho que dá pra perceber aqui que toda a cautela que eu tinha foi jogada ao vento completamente. Pera, o quê? Ok, nenhum desses blocos são do tipo que você destrói. Tudo bem. Propósito: meu, Hammer Bros, Ice Bros. Enfim, qualquer tipo de brawls em Mario certamente tem uma tremenda de uma mira. Bom, pra falar a verdade, qualquer tipo de brawls certamente não se aplica, porque isso significaria uh, que, sei lá, as bolas de fogo do Mario seriam teleguiadas, o que uh, eu acredito que é válido em pelo menos algum jogo. Não sei exatamente mencionar qual, mas é o que parece. Ok. A gente vai, provavelmente, conseguir tranquilamente uma flor de fogo por aqui. E se a gente não conseguir... Uh, Pera aí, o jogo simplesmente dá uma de graça aqui por gente. Não, não dá. Sim, dá! Não é uma flor de fogo de graça, você tem que, pelo menos, estar grande pra... Bom, e agora eu não tenho mais chance, né? Tipo, toda chance que eu tinha, desfeita. Completamente. Meu precioso Anel do Poder se foi para sempre. Insira. Grito esganiçado desnecessário. Eu acredito que sim. Oh, isso. Oh! Não! Não! O jogo me deu uma chance e eu joguei lá fora. Não, tipo, o jogo foi tão generoso aqui com os power-ups. E ainda assim. Não deu certo, mas pelo menos... Sério? Posso analisar melhor. E yeah, é, não. Você simplesmente tem que esperar mais do que de costume. E o casco ali é só pra te ajudar a nadar. E aqui é o fim. Ok, tudo bem. Eu aprendi. Quê? Não era essa a minha intenção. Ei, hey, alguém encoste em mim. é, yeah, ok. Isso. Isso é válido. Isso é ok. E essa foi a história como... Mario acabou morrendo por hipotermia. Triste, eu sei. Mas foi o que aconteceu. É canon agora. Mas uh, ele tinha 28 vidas extras, então... Uh, isso é só, tipo, tal. A impressão minha, ou... A quantidade de vidas que eu tenho parou de cair. Eu acho que eu já tinha reparado nisso antes, mas agora que eu tô prestando atenção e provavelmente já... Mencionaram isso nos comentários, mas... Ah, isso é estranho. Não me desagrada, certamente. Mas isso é estranho. Gostaria de saber o que acabou causando isso. Se isso realmente aconteceu. Ou oh, não prestei atenção. Não prestar atenção é... Algo extremamente provável. Levando tudo em consideração. Ah, ok, maravilha. Era isso que eu queria. entra aqui novamente e... Ok. O jogo nos dá uma abundância de flores de fogo aqui. Duas é bastante. tipo, por mais apressado que a gente tenha que ser aqui, a gente tem que ter uma... pressa comedida. E cautelosa. Onde você simplesmente vai e você fica uh, meio apressado, mas ao mesmo tempo meio que... Uh, numa boa É tipo, mais ou menos O equivalente de Power Walking Você não está andando Você não está correndo Você está sendo equilibrado Não há nada de equilibrado no que acabou de acontecer aqui Oh, não Ter que voltar aqui Acredito que as chances de sucesso... São muito pequenas nessa situação aqui, mas eu não desistirei, especialmente se eu... Uou! Eu podia ter frito aquele tempinho. Que... Ok, fica aqui em cima, fica aqui em cima, fica aqui em cima. Sem chance. Sem sem sem, sem sem, sem chance. Ok, acredito que agora vai, desde que eu não perca meu cogumelo. A propósito, não, não estava com vidas infinitas, eu... Sei exatamente o que eu estava pensando. Ok, nós temos bolas de fogo. E agora eu sei que, tipo. é só. So... Uh, tudo isso foi extremamente nervoso. O que aconteceu aqui. Tudo bem. Eu tenho bolas de fogo que eu posso utilizar para fritar aquela pensar. Como vocês puderam perceber. Eu também não precisava. Não, eu não precisava simultaneamente uh, daquele caço-cupa. Como uma boia, como vocês puderam perceber. Uh! Isso exigiu muito mais esforço do que eu imaginava. Olha, a fase podia ter a decência de terminar aqui. Oh, ok. A fase teve a decência de terminar. Muito obrigado. Estou agradecido definitivamente. E curioso pra saber uh, pra onde a gente vai ser levado depois disso. Porque como eu havia dito... Oh, não. Aquilo é só uma fortaleza. E não um castelo em si, aquilo tinha mais cara de castelo do que o próprio castelo, mas tá bom né, eu não vou questionar isso E vamos ver aqui com... Oh, primeira fase é assombrar Isso é tipo o segundo mundo onde a primeira fase é uma fase assombrada né É uma fábrica desativada, ok, tema interessante, mas tipo, isso não já foi feito no Donkey Kong Country 3 eu acredito que sim, eu simplesmente não tinha completa certeza. Enfim, essa aqui é a fase onde você tem que se agarrar em correntes e você tem que saltar cuidadosamente e fracassar no último... <risos> Esse, essa música é incrivelmente animada, certamente teve um contraste com todo o resto. Enfim, uh, estar com alta estatura ali era uma armadilha. Eu simplesmente podia ter saltado um pouquinho mais alto ali. Não fiz alguma coisa. E yeah, o resultado foi desastroso para todos. Por que eu tô sendo? Porque eu não quero bater a cabeça. Simplesmente isso. Isso é um excesso de cuidado, de repente. Eu não sei porque esse aqui é o episódio cuidadoso, mas... Yeah, esse, esse parece ser, de fato, o episódio cuidadoso. Bom, vamos lá. Vamos ver, só na tentativa e erro eu... se aprende. Isso aqui não é nem uma sessão demorada, nem difícil, nem nada. Mas essa aqui é uma sessão onde... ei, bem-vindo, Norvéns abandonou, mas... Ok, tá, tudo bem, é só... Uh, insira mensagem dos Bulls de Super Mario 64 sendo... Basicamente, completamente desnecessário. Bom, saber que aqueles blocos são um tipo de blocos... Uh, que desabam se você pisar neles. Uh, será que eu vou me lembrar disso no futuro? Eu não sei. Uh, ok, existem várias maneiras de eu subir... Bom, bom trabalho, Big Bull. Sua presença aqui foi o suficiente para eu simplesmente tropeçar? Como isso aconteceu? Ok, eu não sei porque eu tô sempre falando como é que isso aconteceu nesse momento. É simplesmente o fato de eu estar utilizando uma alavanca para jogar. eu tava ainda apertando gritantemente pra esquerda quando eu queria estar em neutro. E yeah, é, simplesmente isso que aconteceu ali. Não é nenhum mistério. Ahn... Uh... Eu sei que é difícil de acreditar, mas o controle faz exatamente o que você pede. Então, não reclame. Ah, ok, será que eu consigo sair correndo feito um lunático e ré? Não, eu não consigo ré. Isso aqui não é Zelda para a gente ter ré de qualidade, certamente. Bom, vou ignorar aquilo tudo e eu somente espero que não tenha moeda nenhuma por ali. E etc. Qual é daquele caminho ali em cima? Bom, eu posso arrastar o Big Bull até aqui. Isso é algo que pode acontecer. Muito legal aquela linha de Bulls espontaneamente aparecendo ali do nada. Gostei demais. Eu tava justamente na beirada que ia fazer aquela situação acontecer. E... Ok, tudo bem. faz, não importa. Eu só quero saber... Oh, isto é algo que existe por aqui. Oh, acho que a ideia é que eu simplesmente ia de um lado para o outro. Tudo para subir até aqui. Tudo bem. Eu compreendo e eu acredito que eu posso ter perdido alguma coisa aqui. A propósito, sejam bem-vindos ao castelo do Morton. Oh, tem um bu invertido aqui. Um bu invertido que tem... Exatamente a aparência de um Bull completamente normal. O que é o que eu não gosto, mas é o que está havendo no fim das contas. Ok, tudo bem. só que é gritantemente uma fase estilo... Ok, eu não tenho a menor ideia dessa para eu entrar naquele cano. Mas eu vou entrar nesse cano. Oh, não! O cano deixa a gente entrar nele. Por quê? Onde eu estou? Qual foi o propósito disso? Oh, no que que eu acabei de me envolver? O que é isso? O que é isso? Tipo, o jogo tá marcando trampolins, etc. Indicações de botões, tem bolso no lugar inteiro me distraindo enquanto eu simplesmente quero saber para onde eu devo ir qual é o meu objetivo a cegas e eu consigo absolutamente nada só extra confusão aqui enquanto a fase continua eu não encontro biscuits, eu não encontro japonês eu não encontro moedas eu só encontro... vou acabar chegando no midpoint e fazendo zero progresso e é, eu vou fazer o que eu acabei de fazer vou fazer de novo Viu, eu fiz de novo. Observem e temam. Ok, eu achei um trampolim. Não, não achei. Eu tenho que sair por um cano para poder realmente coletar aquele trampolim. Ok. Teoricamente, bom de se saber. Isso aqui tá me lembrando bastante daquela fase do deserto que também me deixou extremamente confuso. Ok, agora eu posso saltar aqui em cima. E eu acho que era esse o objetivo mesmo. Ok, eu posso ir pra cá e com isso eu ganho absolutamente nada. Legal, zero propósito. Íris não respeitam proximidade. E não nada. Quer saber? Não tô nem aí com o fato de eu ter morrido. Eu literalmente não perdi nada. E eu também acredito que eu não aprendi nada. Da, dessa vez Nessa fase Então Eu estava segurando para cima Enquanto eu pulei Caso vocês estejam confusos Com o fato de eu ter enganchado ali E depois tropeçado e caído De uma maneira vergonhosa Que vocês acabaram De observar ali Ok Vamos continuar Tentando cuidadosamente aqui e, ok, lembre-se você não tem que ficar abaixo e estamos aqui vamos pegar um cogumelo e vamos ver se eu consigo mantê-lo e vamos ver o que está acontecendo aqui eu acho que pra falar a verdade tem basicamente dois uh, caminhos possíveis aqui Meu, esse Big Bull foi posicionado de uma maneira extremamente cuidadosa pra ele ser um problema parabéns Geralmente bigols Não costumam A ficar nesse tipo de situação Ok, você não pode fazer nada ali Então Eu acho que eu segui pelo exato Caminho correto O jogo realmente Está exigindo que Uou, o que? Eu não tinha a menor ideia de que aquilo era sólido Oh Então Isso é a explicação Como eu estou vivo no meio desse fogo cruzado eu não tenho uma ideia ah ok agora isso aqui é ok eu estou sendo confuso pelos gráficos isso só está ficando cada vez mais óbvio aqui ok o objetivo é entrar nesse cano agora eu sei disso bom ótimo fantástico e agora, dessa vez, ao invés de eu entrar naquele cano vermelho, eu vou simplesmente seguir em frente. E então eu vou descobrir o que, que eu vou ganhar com isso. Espero que algo bom. Algo como uma moeda, por exemplo. Pissuit também. Pissuit. Certamente está entre as coisas fartas aqui. Ok, a gente só tinha que esperar um pouco lá. Essa parte aqui é um pouco em bugada. Mata tudo ok, a gente. A gente simplesmente precisa subir aqui e. Eu não sei porquê, mas de repente eu, eu comecei a pensar em Planet Wisp de Sword Colors. Como se isso aqui me lembrasse daquilo. Ok. Uh, não façam cair, por favor. Eu não caí. Muito obrigado. Isso aqui. Definitivamente é uma fase que... Um... Ok, eu estou vivo, sem problemas. Eu tenho que simplesmente, tipo, sair escalando com os bulls até aqui em cima. E agora eu estou preso completamente aqui. Então, na verdade, não. Esse lugar aqui é simplesmente ruim para todos. E continua tendo um bull ali preparado para me dar... Ou, de repente Ali, ok Aqui, acredito Que estou bem E bem estou mesmo Uf. E ali tem o um segundo cano vermelho Não sei qual é o propósito Do segundo cano vermelho Isso, be sweet Ok Lembra o que eu te E você ainda pode subir Ainda mais porque, Olha, eu realmente não entendo. Essa fase tem uma estrutura esquisita. Essa fase tem uma estrutura esquisita e eu não gosto dela. Ok, hora de seguir por aqui e entrar em outro cano vermelho. Tipo... Um segmento dessa fase demora o equivalente de uma fase inteira de outro momento no jogo e agora tipo aquilo era simplesmente uma enrolação e isso aqui é tipo a parte real verdadeira na fase você não pode matar esse spikes Ok tem, tem uma moeda ali tem uma moeda ali temos uma a primeira indicação real de progresso exceto que não é indicação real de progresso porque você precisa de um cano para entrar ali Ok Novamente, eu gostaria de saber se eu estou sendo bem-sucedido ou se eu estou perdendo o meu tempo. Porque neste momento... Obrigado pela armadilha ali. Estou tão plenamente grato. Eu acho que a ideia é que aqueles spikes são fantasmas? É, ok, eu compreendo a ideia. Isso só continua. Cano! isso vai levar a gente pra cá com o trampolim. Qual é o propósito deste trampolim? Bom, com esse trampolim eu posso subir ali em cima. Ok. É, yeah, sim, realmente fantástico eu poder subir ali em cima. Então, na verdade, o jogo quer que a gente volte aqui... Talvez o jogo queira que a gente use o trampolim ali. É claro que eles colocam o laser de Bulls no lugar mais inconveniente possivelmente imaginável por um ser humano neste planeta. Ok, isso continua por aqui. Como é que eu consegui errar ali? Isto não foi um bom momento para errar. Lasers spam. Eu, de repente, entrei numa das fases mais difíceis do jogo inteiro. Completamente casualmente, na é verdade. é yeah, Sim! que eu, eu toquei uns 15 minutos aqui nessa fase e eu não fiz nada. Eu literalmente não fiz nada. Esse tempo inteiro! Moeda! Essa é a segunda moeda! Legal, isso foi impressável! O que eu faço? Então, ou oh, o jogo quer que a gente vá ali e assim que você uh, progride, teoricamente. Pera aí, deixa eu... deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Oh, isso aqui é um campo puramente de saída. Pois é, eu repito. Eu. Literalmente, não fiz progresso até agora. Vocês podem dizer. Ué, mas... Ah, pegar aquela moeda foi progresso? Não, não foi. Realmente não foi. Aqui só vale depois a gente pegar o Bitcoin, mas depois disso a gente vai ter que refazer a fase inteira de novo. Então, de que vale isso? Nada. Só tem valor teórico. Não tem valor real. Bem-vindo a criptomoedas. Ok. E... Também, ok, tá bom Eu não tenho A mais remota Ideia de onde a primeira moeda está Tipo, será que está no fim Daquele segmento Inteiro, você simplesmente tem que Escalar até o topo Eu gostaria muito de saber disso Mas Acredito que eu não vou ah, Essa fase é Cansativa Tipo eu me sinto exausto Fisicamente Por estar jogando ela Simplesmente por todos os seus aspectos E por... Ela é tão confusa Por que foram colocadas moedas? Pera aí Pode ser que simplesmente moedas indiquem uh, Locais inseguros Eu não havia considerado isso Mas é bem possível Como é que eu consegui dizer daquilo no... Por reflexo eu não sei, tô nem aí, eu não, não quero nem conservar meus power-ups. Não vale a pena, eu só quero, só quero ir e ter coisas novas a propósito. Não, o jogo simplesmente enganou a gente, fazendo a gente pensar que aquilo era um lugar seguro. Spoilers não eram um lugar seguro, como todos puderam observar. E yeah, a bola de espinhos aquele spike simplesmente espontaneamente desapareceu. Completamente normal do que vocês estão falando. Ok, e a gente continua. Tem um cano aqui. Felizmente você não... A ideia é... Ok, por alguns momentos eu pensei que o jogo quisesse que a gente saltasse giratoriamente nos íris, mas não é o caso. Esses íris, a propósito, eu acho que eles são todos colocados propositalmente, ao invés de ser algum tipo de... Gerador ou coisa parecida. Ok, agora nós estamos na dimensão alternativa. Com peraí, não, mas agora eu quero subir ali em cima porque assim eu posso retornar naquela parte e fazer. Possivelmente, eu especificamente odeio essa tela gigante aqui. Caso vocês não saibam. Tipo, yeah, e você, você é perfeito para o que eu quero. Dá para entrar? Sim, eu posso entrar nesse cano e sim ele leva aqui a gente de volta. OK. Então, tá bom, né? Vamos simplesmente refazer essa parte aqui. E se o meu plano funcionar, vai ter uma moeda ali no topo. E ainda tem aquela outra moeda que eu cheguei a ver. Que tinha um cano num lugar isolado ali. Eu não sei o que há é com aquilo. E eu não sei se eu quero saber o que é com aquilo. Isso é uma mentira, eu definitivamente quero saber o que é com aquilo. Ok, tudo bem, simplesmente continua. Pelo menos eu sei que eu tenho que seguir este caminho aqui. Isso não é uma dúvida. Oh, tinha uma vida ali! Eu acho que ela nem tinha aparecido ah, da última vez que eu passei por ali. O que certamente explica uma coisa ou duas isso aqui é bem menos cansativo do que eu havia dado crédito a propósito <risos> ah, exagero eu? exagerando? ok isso aqui é um segmento de fase isto não pode ser negado Ok, tudo bem, eu posso subir aqui em cima Enquanto o pulso continua uh... yeah, yeah, yeah, não, perfeito, perfeito Assim simplesmente vamos uh... Subindo por ali E a gente continua E agora eles vão subindo uh... por ali E agora é a parte onde eu simplesmente Moeda Valeu a pena O tempo todo E a gente consegue outro P-Switch ali Ok, essa é a primeira moeda Fantástico Pra que eu preciso desse P-Switch? Talvez eu não precise. Pera aí. O que tinha acontecido da última vez que eu tinha apertado isso aqui? Eu não lembro. Oh é yeah, aquele cano. Eu. Não quero ir pra lá. Aquilo é simplesmente o lugar que você tem que ir pra conseguir o tampulinho. Não estou interessado. Não estou interessado. Não estou interessado. E eu também não sei pra onde eu tenho que ir. O okay. que. É um problema, isso não pode ser negado. Eu acho que tem algum cano vermelho no qual eu preciso entrar. Ou, de repente, isso se tornou um tremendo de um labirinto. Que era exatamente o que isso parecia que ia se tornar. Mas... Iau. é o que eu tenho a dizer sobre isso no fim das contas. Eu vou simplesmente seguir por onde uh, as coisas estão desligadas. E aí eu vou ter... Uma noção... Melhor? Na teoria. Infelizmente, a prática... Não está por aqui. Oh yeah, a gente vai sair por lá. E agora, de repente, essa fase está me lembrando tanto... Sério? De Scrap Brain Act 2 de Sonic 1 de Master System. E eu acho que isso foi a direta inspiração. Ok, temos uma mensagem. Ok, não entre por motivo algum. E... Ok, a fase terminou. Ou será que eu posso entrar aqui? Não, a fase terminou. Mas, cadê a moeda? <risos> cadê a moeda? O jogo que simplesmente quer que a gente entre num cano aleatório pra pegar aquela moeda? Porque... É, é isso que parece... Que é o objetivo Oh, você tem que cair aqui E entrar naquele cano e... Oh Ok, tudo bem Eu entendo e a minha burrice é imensa Enfim O que, que eu preciso fazer pra pegar aquele trampolim prometido? Uh, tem um piscite aqui ou coisa parecida para Pra servir como auxílio Quer saber? Eu acho que eu posso simplesmente utilizar um bull se eu quiser, mas pelo menos no fim disso tudo, eu acredito finalmente entender cada centímetro dessa fase. Demorou, mas consegui. Olha, amigo, eu sei que eu vou te utilizar pra subir aqui, se tudo der certo, mas, tipo, ok. Eu. Extremamente bizarro. O que aconteceu ali naquele momento. Muito extremamente, muito bizarro. Como eu consegui fazer aquele evento inteiro ali? Eu não tenho a menor ideia. Ah, e a, é, aquela é a maneira que eu sou atingido depois de ter feito aquela proeza digna de mérito. Tá bom. Tudo bem. Tanto faz. <risos> ah, trampolim. Hey, pelo menos a gente consegue um, um flor de fogo aqui. Olha, isso aqui realmente não é tão complexo como... Pode parecer a princípio, só que o problema é que, tipo, até você finalmente conseguir compreender a estrutura disso aqui, uh, demora pra caramba. Uh, e novamente eu fiquei confuso com a moeda. Então faz! A gente chegou no midpoint. E é isso o que importa no fim das contas, porque... E yeah, é, eu, eu já sei tudo o que fazer aqui, então é só questão de executar, eu descobri o lugar e foi simplesmente questão de tipo, ter tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na tela, que eu não vi o bloco que podia ser destruído, bem, bem óbvio, não muito escondido no fim das contas, que eu teria que pegar, porque, pra falar a verdade, eu não sabia... Se ali era importante ou não no fim das contas. Só, por, só agora eu percebi que uh, está bem claramente marcado os lugares ali onde tem esmagadores. Então, lembra que eu tinha dito sobre a moeda? E yeah, é, eu simplesmente tinha misturado indicadores. Pelo menos a segurança nessa fábrica, em termos de tudo, está corretamente indicado. Isso, nisso eles capricharam. Quer dizer, a, a fábrica morreu. Uh, por abandono, mas pelo menos essa vendicada. Eu sei que tem uma for de fogo ali que eu posso pegar, mas eu provavelmente vou perder o meu cogumelo no processo de tentar pegar aquilo. Então, simplesmente vou. Bom, isso é uma situação ruim? Não, não é. Ok, este cogumelo. Olha esse, esse pulo laser. Não foi tão ruim quanto eu imaginava que ele seria. Bom, eu tenho que subir aqui pela corrente. Tipo, lembre-se da estrutura da fase. Isso é uma coisa importante aqui. Tem moedas aqui? Ok. O jogo estava indicando que aquilo era seguro. E, de fato, seguro aquilo foi. Ok, é mais ou menos por aqui onde a moeda está aqui. Tipo, eu simplesmente não tinha observado isto. Mas eu acredito que isso vai levar a gente para aquele cantinho onde a gente viu a moeda. Ah, ok! Ótimo! Agora eu só preciso terminar. Eu não me lembro exatamente o que é necessário para terminar. Mas tudo bem. Não tem tanto problema. Desde que eu fique parado esperando uh, todos os lasers desaparecerem. Isto é... Algo definitivamente importante aqui. Ok, e siga siga as partes vermelhas. Isso é algo que a gente pode fazer. Que a gente deve fazer. E a gente já tá basicamente no fim. Meu, segunda metade da fase, na verdade, nem conta como segunda metade da fase, na verdade. Porque, tipo, é tão tranquilo comparado ao tempo e esforço que você gasta na primeira metade porque tá... ok é isso você entra aqui e a fase acabou é... isso aqui é meio vagamente ok eu sei o meme e etc mas isso aqui é vagamente Dark Souls no sentido que o importante não é progredir da fase o importante é entender porque então uh, progredir na fase acaba se tornando fácil, no fim das contas, e vocês têm a completa autorização para desinscrever do seu canal do meu canal agora. Porque eu disse seu porque ah, vou terminar logo o vídeo, essa piada nem foi boa. <risos>